Olá, sejam bem-vindos a mais um Esquina da Cultura. Comigo, Marta Correia, toda terça-feira, às 13 horas, aqui pela nossa, pela sua, pela minha, scctelevision.com.br. Nos acesse, acompanhe a nossa programação. Você sempre será bem-vindo aqui no nosso canal. E hoje eu tenho aqui uma pauta bem diferente e uma pauta muito bacana. É, a gente vai fugir um pouquinho de cultura, mas apesar que tudo tem a ver com cultura também, né? Mas hoje eu tenho aqui o prazer de receber, ela que é minha chará, tem o mesmo nome, Marta Siqueira, seja bem-vinda à Esquina da Cultura. Muito obrigada pelo convite, minha Xará, é um prazer estar aqui presente para mais um bate-papo incrível, muito obrigada mesmo. É, nós que agradecemos aqui, toda a equipe da BCC e o meu nome, o nome é de Esquina da Cultura. Marta, antes de mais nada, eu queria que você é, contasse, bom, você tem o mesmo nome que o meu, só faltou ser de peixes, porque você é quase pisciano, mas já quase. não é mais. quase. <risos> eu, eu sou Psiana e você é uma Ariana, é isso. É isso mesmo, assim pela por dois dias, né? Dois uh -huh. dias de diferença, mas quase. <risos> tá certo, Marta, é, você é, como todas as matas que eu conheço, pelo menos, faz um monte de coisas, né? Tem várias <risos> profissões, várias vários conhecimentos, adquiriu vários conhecimentos. É, você é psicanalista. Você trabalha com programação de linguística e agora é doutoranda em hipnose pela Academia Internacional de Hipnose Clínica e Experimental da Espanha. Que bacana isso! Você falta muito para terminar esse doutorado? Graças a Deus, não. Estamos chegando aí na reta final de muitos trabalhos, trabalho em campo, alguns artigos também para o nosso currículo e finalizaremos é. em dezembro. Graças ao bom senhor, que já me tira o sono demais. Eu imagino a dedicação que é, é eu sei que os estudos nos tomam muito tempo e, e também exige muito do nosso cérebro, que é o que você estudou também dentro da programação neurolinguística. É, e e esse doutorado, você fez presencial também ou só à distância? Esse doutorado é à distância. Esse especificamente, tá? Mas eu tenho diversas formações e todas foram feitas no presencial. Ah, que bacana. Esse, você começou esse doutorado na pandemia, então? Você estava pandêmica? Esse foi um dos benefícios encontrados na questão de estar em casa. Então, eu iniciei já faz aí um tempinho, aproximadamente, mas foi exatamente nesse momento que nós ficamos aí na quarentena, que me proporcionou também, né, como toda a Marta, fazer vários estudos ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que eu estou me formando agora doutoranda, eu também fiz algumas formações aí ao longo desse tempo dentro de casa. Estou é, vendo aqui, você é psicanalista, tem essa formação, né? Então você estudou também a mente humana, né? A psicanálise, a psicanálise né? E também o corpo humano, né? Dentro disso, o que foi que você fez? Dentro do corpo humano, nós temos aí, através do, quando eu falo nós, porque tem uma equipe hoje, consegui uhum. formar uma equipe do método Marta Siqueira. E dentro do corpo humano, nós estudamos a linguagem do corpo, que é a psicossomática, metafísica da saúde ou psicologia da correlação. Mente, corpo. Entenda hum. que o corpo fala. E quando você sabe entendê-lo, quando você escuta, você consegue desmaterializar doenças. E isso é um dos meus carros chefes né? O principal do meu trabalho. Ok. Porque você devolve, desenvolveu um próprio método, né? Um método de emagrecimento. Como é que Sim. é que você chegou nesse método? É, é, através desse estudo de mente e corpo? É, também. Excelente pergunta, Marta. Ó, é o seguinte, o neuroemagrecimento, que é o método de emagrecimento, Marta Siqueira, ele é pautado, na qual eu entendo a mente, eu entendo o corpo... Eu entendo a essência do, como um todo do ser humano, trabalhando uma espécie de roda da vida. Então, eu venho tratar desde questões familiares, questões financeiras, saúde, mente, intelectualidade. Ah, são diversas situações que eu tenho que estudar para poder proporcionar ao meu cliente esse emagrecimento. Eu, particularmente, Marta Siqueira, não trabalho com dietas e nem... A tal da academia sacrificante. É muito bom fazer exercícios físicos. É perfeito, é. mas não é todo mundo que gosta. Eu realmente, eu não gosto de ir para academia. Então, eu quis desenvolver um método que fosse tão simples quanto a minha vida hoje. Sem academia, sem dieta, tá? E quando eu falo sem assim, dieta, Marta, não é que a pessoa vai comer é, hambúrguer todos os dias. Okay. É que através desse método a própria pessoa encontra o que o corpo dela necessita para sobreviver. Eu posso passar uma dieta é, localizada de brócolis e cenoura para um e fazer muito bem, mas para uma outra pessoa fazer muito mal. Então, ah. assim, eu trabalho com o inconsciente. E esse inconsciente vai trazer o que é bom para o seu organismo, para o seu corpo, sem que você faça esforço. Então, aquela situação em que ah, tem que comer salada porque eu preciso, mas eu detesto. Isso não existe no método Marta Siqueira. As pessoas começam a sentir prazer por refeições mais saudáveis e sentir prazer em movimentar a vida. E esse movimento não necessariamente precisa ser academia. Pode ser uma caminhada, pode ser um andar de bicicleta, pode ser ir até a casa do primo passear, conversar, é pautado em prazeres pessoais, porque hoje em dia as pessoas esqueceram de cuidar do seu próprio corpo, da sua vida, e estão cuidando muito mais dos outros. Né? Então, o método Marta Siqueira, ele trabalha com esse princípio de que você precisa também se dar ao prazer pessoal, que é aquilo que você faz exclusivamente para você, e também, e principalmente, realizar sonhos que ficaram escondidos. Sonho de criança. Quando a criança interior está ferida, você engorda, você adoece, você fica sem dinheiro. Então, eu trabalho todos esses campos. E a pessoa que emagrece comigo, ela emagrece de forma saudável, definitiva, equilibrando desde família até situação financeira. Nossa, que maravilha isso. Você também, dentro desse seu método, também cuida... É possível uh, também uh, você obter uma cura de uma doença autoimune? Sim, é uma das coisas mais comuns que nós trabalhamos aqui no método Marta Siqueira. Eu já atendi diversas situações, eu evito dar exemplos, né, porque pode parecer até um tanto quanto confrontante a área da medicina. Mas a, a gente até brinca aqui na equipe, né? Que o pessoal fala, Marta, quando não tem mais o que fazer. Quando é doença degenerativa, quando é, é hereditária, quando é crônico, o pessoal hum. manda para você e você resolve. Sim, na maioria dos casos, sim. Mas não depende único e exclusivamente de mim. Depende também do meu cliente, do meu paciente. Porque, acredite, o método Marta Siqueira consegue identificar a causa dessa doença autoimune, mas nem todas as pessoas estão para realizar a atividade ou a tarefa que é necessário realizar para autocura, porque toda cura é autocura, né? Eu não posso vender um curandeirismo aqui, certo? Ok. Então, eu preciso do movimento do outro, o outro pode sim, mas é necessário um movimento que às vezes nem todas as pessoas querem fazer. É, as pessoas precisam querer, né? É como a psicoterapia. Sim. Ninguém faz terapia, psicoterapia sem o desejo de querer fazer as sessões terapêuticas. Eu é acho isso. que esse seu método também tem a ver com, as, com esse desejo do próprio cliente de melhorar e de se curar. É, é isso, exa É né? Exatamente isso, Marta. Você, como psicóloga, entende que, às vezes, a pessoa tem aquela doença como mecanismo de defesa, com ganhos secundários, e às vezes a pessoa não quer abrir mão disso. Então ela ganha muito mais com essa doença do que saudável. E aí, como que eu posso com isso, por exemplo? É, é difícil, né, professora? Porque. Né, terapeuta? Porque, é, exatamente. Às vezes, às vezes as pessoas usam a própria doença para ter um certo conforto. E ela não quer sair dessa zona de conforto. É isso, né? É isso mesmo. O tal do furor de cocô. Está fedendo, mas está quentinha. <risos> Gostei disso, eu não conhecia essa expressão. <risos> muito bom, muito bom. É, e você também, né, além desse método, mas o método ele não visa só emagrecimento, né? Visa uhum. tudo. Ou seja, dois. É, hoje doenças, o método pessoa Marcos... E na Isso. mente também. O método Marta Siqueira ele tem várias perninhas. Uma hum. delas é o neuroemagrecimento, que eu chamo okay. né, de emagrecimento, começa pela mente. O emagrecer hum. é a mente que é obesa. E aí, eu tenho situações em que eu trato, tenho protocolos de saúde, tenho destravar financeiro, aquela pessoa que está ferrada financeiramente... Tem o protocolo do amor para as pessoas que já têm um relacionamento, mas estão fadados à falência, e aí eu venho com o método para restaurar. Ou as pessoas também que estão em busca de um relacionamento e até hoje não sabem por quê. O famoso dedo podre, né? Não sabe por que está solteira, não sabe por que traz sempre mais do mesmo. Porque, de novo, estou no terceiro relacionamento e é igual ao primeiro. Né, então, o Método Marta Sequeira ele tem diversas vertentes aí, inclusive tem até uma possibilidade para quem tem medo de dirigir lá dentro. Então, fobias? É, fobias, medos, pânicos, traumas, né, tem essa parte aí. Tem é até uma, é, fobia de medo de avião. Pode tem, essas, essas daí <risos> são as mais simples, Marta, isso daí é muito simples para nós aqui do Método. É, temos situações mais complexas, né, de, de fobia, estado fóbico. Tem gente que termina um relacionamento e entra em um estado fóbico, por exemplo, Sim. do relacionamento vê o namorado ou a ex e entra em síndrome pânico. do pânico. Então, para tudo isso, nós temos aqui um tratamento. É um processo investigativo, como a própria psicanálise traz, né? E, em seguida, com, com ferramentas de hipnose, de PNL, movimentos sistêmicos de constelação familiar, e, às vezes, as terapias regressivas, elas atuam no nosso protocolo. Olha só, abrange um monte de coisa, então, né? Constelação familiar também. Também. É, vidas passadas, né? Regressão. É, e vidas presentes também, né? Que tem as, a regressão à memória. Então, às vezes intrauterina, às vezes primeira infância, segunda infância. Tem essas situações também. Hum, ok. Uhum. Eu vou chamar o intervalo rapidinho, Marta, e volto com você já já. E você fique já. aí, porque o papo hoje está interessantíssimo. Eu volto já já com a Escrita da Cultura. Música Esquina da Cultura, hoje com Marta Siqueira me achará, falando sobre PNL, sobre psicanálise, sobre corpo humano, sobre mente e corpo, resumindo, né? Estou é, aqui com ela agora no segundo bloco do Esquina. Marta, você estava me falando da, da nossa criança ferida, né? E que tudo está, claro, lá na nossa infância, né? E você aborda também essa criança ferida. E também, estávamos falando de, da hipnose. É, é possível hipno hipnotizar qualquer pessoa ou tem gente que você não consegue? Não, não adianta que essa técnica não funcione. Eu sempre digo, Marta, a hipnose ela está para todas as pessoas. Nem todas as pessoas estão para hipnose. O que quer dizer isso? Eu consigo fazer com que a pessoa entre em um transe hipnótico, porque o transe hipnótico ele é um poder natural da mente. A cada seis horas nós automaticamente entramos em transe hipnótico. Que é aquele é mesmo? momento. É. Ah, como é que tem funciona? gente que entra, tem gente que entra até <risos> até com menos tempo, viu? Sabe quando você está lavando a louça, se começa a lavar a louça, de repente quando o acabou. Você fala, nossa, já? Ou então, entra no carro, vai para casa quando viu, puxa, que caminho será que eu fiz? Né? As coisas entram no modo automático, isso é um transe hipnótico. Ah, e tá. dentro da clínica, nós conseguimos conduzir isso para aquele momento. Porém, contudo, no entanto, algumas pessoas não querem entrar nesse transe porque elas têm alguns tipos de receios, medo... É, crenças limitantes com relação à hipnose. Então, o que, que eu faço sempre para todos os meus pacientes? É o pre-talking, que nós chamamos. Que é oh. explicar... Pre-talking. Tá. <risos> que é explicar o que é hipnose, que eu não vou dominar a mente... Que eu não vou descobrir senha de banco, que eu não vou pegar os segredos, que eu não vou fazer a pessoa virar imitar uma galinha, como falam, né? Eu comer cebola pensando que é tomate, beber água e se embriagar. Existem muitos mitos né, da hipnose. Uhum. Se você explicar para a pessoa o que é a hipnose, e que a hipnose nada mais é do que o poder de foco e concentração em qualquer coisa, se eu falar, olha para o meu dedo, e a pessoa ficar olhando por um tempo, ela já está em hipnose. né? Então, se eu explicar para ela que a novela é uma hipnose, que assistir às vezes uma missa é uma hipnose, e ela entender que a hipnose... É só isso, não é bruxaria, feitiçaria, magos negros e essas coisas afins. Uhum. Aí a pessoa se deixa permitir passar pelo processo. Aí sim, então eu diria, a hipnose está para todos, mas nem todas as pessoas estão para a hipnose ainda. Essas que não estão, é porque possuem crenças, então elas não se deixam levar pelo momento. E é um momento tão incrível entrar em transe, é um momento de trânsito, costumo dizer, 15 minutos em trânsito equivale a duas horas de sono. De tão revigorante só, que é. É muito bom. Muito que bom. maravilha. E, e também as pessoas em contato né, com esse trânsito da hipnose também podem é, deixar essas crenças de lado que possam estar atrapalhando a vida da pessoa. Sim. Eu tenho duas possibilidades dentro do meu método. Tanto com a hipnose, e eu realmente sou apaixonada pela PNL, Programação Neurolinguística. Então, segundo uhum. nível, para quem entende de PNL, existe o primeiro nível, que é o Practitioner em PNL, é o especialista em comportamentos. Então, você está me dizendo aí que esse primeiro momento da, da neurolinguística né, estuda esse... Essa mudança de comportamento são comportamentos inadequados que o indivíduo pode apresentar? Isso, são comportamentos que para ele não faz mais sentido, né? Eu sempre digo que todo comportamento é útil em algum contexto, né? nem todo comportamento é útil em todos os contextos. Então, se a pessoa quer, por exemplo, é, quero começar uma academia na segunda-feira, quero desenvolver um hábito de estudo, quero começar a ler livros e não consigo. Então, existe técnica da PNL para esse tipo de comportamento. Tanto para quero fazer, como quero deixar de fazer. Ah, okay. Tem técnica para isso. Esse é o primeiro ato da PNL, que é o especialista em comportamentos. Toque, tique, compulsões. Ah, okay. né? E o segundo momento é o, é o Master practitioner, aí ele é especialista em crenças, é que poucas pessoas têm essa formação, eu fiz essa formação, é, fiz inclusive o grau mestre, posso ministrar cursos e formações para ressignificação de crenças através da PNL, e a hipnose também, ela vem combinadinha com isso, e aí eu Entendi. trabalho com essas duas ferramentas. A... Nesse segundo momento da PNL, é, você é, a questão das crenças. Há crenças que realmente são boas, ou essas crenças todas, na sua maioria, em sua maioria, nos atrapalham? Essas crenças que vêm com a gente, né, desde que a gente chega ao mundo, nesse mundo que já está estruturado, uhum. e que coloca essas crenças na nossa mente. Isso, isso. isso tem coisas boas, crenças boas, ou a gente tem que se livrar de todas? Não, tem crenças boas, inclusive algumas crenças que nos mantêm vivos, né? É bem legal perguntar sobre isso, porque a, a crença ela ficou muito enraizada, como crença é coisa ruim, ou Sim. crença é com relação à a, a religiosidade, mas não é isso. Crença vem de crer, acredito em algo, acredito que... E aí, tudo depende muito, quando nós viemos ao mundo, viemos como se fosse um computador zerinho, com um mecanismo que é só o hardware. E aí, no, no nosso ambiente, no nosso convívio, vieram os downloads dos softwares, né? Que são as programações adquiridas de papai, de mamãe, de titio, de vovô, de vizinho, de vizinha, de amigos... só que amigos. De amigos, só que aí eu convivi com pessoas que acreditavam que o dinheiro eu não nasce em árvore, aí terei bloqueios financeiros. Ou cresci num lugar que, que meu pai e minha mãe falavam, né? Aqui é abundante, aqui tem de tudo. E aí eu estabeleci essa crença empoderadora que eu chamo. Então, em relacionamento, eu cresci num lar em que as pessoas. Brigavam muito em que um traía o outro, e aí eu acredito que ninguém presta num relacionamento, que as pessoas traem. Ou eu cresci num ar de, num ar de relacionamento harmônico para a vida toda, e aí eu tenho essa crença do príncipe encantado. Então, tudo vai muito dos downloads feitos uh, durante a nossa vida. Uma vez me perguntaram, Marta, como que eu sei que se a maioria das crenças são limitantes ou empoderadoras? Aí eu falo, olhando para o lugar em que você está. Você está onde você gostaria de estar, ou você está onde a sua família, seus amigos estão, ou a média do seu convívio está? Porque se você olha para o seu redor e falar, ah, eu gostaria de estar em uma casa melhor, mas eu não consigo, tem crença limitante aí. Olha que maravilha, é isso. Isso é muito importante a gente estar tá, então num ambiente, no um ambiente que a gente está inserido, seja um ambiente que a gente goste, que nos traga uma boa energia, enfim, Sim. que a gente se sinta feliz naquele ambiente, né? Sim, exatamente isso, Marta. Eu costumo dizer que se você é a média das cinco pessoas em que você mais convive, uma vez tem mar comigo, né, Marta? Não tem nada a ver onde você viu isso? Aí eu falei, então tá bom, faz, fa, faz o teste. Pega cinco pessoas que estão perto de você, pergunta o salário delas ah. e tira a média. Você vai ter o seu salário. Então imagina o que acontece com a energia, com a qualidade do assunto. Se a média das cinco pessoas que mais convivem com você são pessoas que falam nada com nada, são pessoas que só comentam de atrocidades ou de assuntos que não vão para frente, então, pode ter certeza que você está indo para o mesmo lugar. E quando eu falo uma questão como essa, é para desmistificar, não importa de onde você veio. Né? Não importa se você nasceu num lar desprovido de conhecimento. O que importa é o que você vai fazer com tudo isso. Porque possibilidades existem para todos. Basta procurar aonde você pode dar o próximo salto. Se é alguém que vai te ajudar ou dar o próximo salto, ou se é você mesmo que vai correr atrás aí na vida. Entendi. É... Tanto uma coisa ou outra também pode acontecer. Claro que, na maioria das vezes, a gente corre atrás das coisas, né mas também a gente pode aproveitar oportunidades que pessoas possam nos, nos dar também. A gente entendi, tem que estar tá atento a isso entendi. também, não é mesmo? Exatamente isso, Marta. Eu vim de um lar que era bem desprovido financeiramente, e de recursos Mas a minha vontade era tanta de vencer Que eu comecei a buscar, buscar, buscar E me conectar com pessoas que me Colocaram nesse caminho Então a maioria das formações que eu tenho hoje Posso te dizer, de 50 a 70% dos meus cursos Foram ganho Mas tudo à base de troca Eu ajudo aqui, fulano me ajuda aqui Eu ajudo lá, fulano Me ajuda lá E assim foi, foi fluindo <risos> Isso é, isso é maravilhoso, né? Eu acho que a humanidade não entendeu ainda que nós estamos no mesmo barco e todos interligados através de boas energias, né? Claro que existem as más, mas nós temos escolhas. Podemos escolher. Sim. O conhecimento nos dá isso também, né, Marta? Você que está aí fazendo um doutorado sabe disso que o conhecimento abre a nossa mente, o nosso Órgão maravilhoso que é o nosso cérebro, que é esse HD fantástico, que ninguém conseguiu copiar, espero que não consiga, porque é brincar de Deus um pouco, né? <risos> e eu brinco de que o nosso cérebro é uma máquina fantástica, é um HD poderosíssimo. Que e tá aí você, que, que fez programação neurolinguística, e pode, pode dizer isso uh, com toda a propriedade, com todo o fundamento aí nos seus estudos. E é, é muito interessante essa coisa da, da, da energia, né? O nosso cérebro também, ele é capaz de captar a energia do cérebro do outro? Eu costumo eu Não sei se eu estou fazendo uma pergunta muito... <risos> Avançada, né? científica, talvez? <risos> não, só que não. Mas eu vou falar uma coisa para você, Mar. Nós sabemos que, sim, é possível captar. Mas o real é o nosso segundo cérebro, que é a frequência do coração. Essa é a que capta, não ah. é o cérebro-mente, é o cérebro-coração. Esse capta, esse capta a distância. Se você entrar em contato com alguém, às vezes você capta a energia da pessoa. E é por isso que às vezes você tá ali numa conversa gostosa, prazerosa, e aí você fala o que a outra pessoa tinha para te dizer. E aí entra naquele, nossa, uau, você adivinhou. Mas não é nenhum dom sobre o humano. Essa é uma das maiores habilidades que o nosso coração nos deu. Só que o ser humano tá tão ansioso, tá querendo adivinhar, que aí não consegue sentir. Se você silenciar e começar a sentir o outro, ele não precisa te dizer nada. Eu já fiz terapias no escuro, a pessoa me procura porque tem uma dor, mas ela não consegue nem falar. E eu entro em ressonância com ela. Através do coração, através da troca de olhar, ela se sente mais leve, às vezes começa a chorar, e aí fala, nossa, foi a melhor conversa que eu já tive. E eu não disse uma sequer palavra. <risos> isso é fantástico, né? Você poder olhar nos olhos do outro, né? E poder é, é. ajudá-lo só fazendo isso, né? olhando para os olhos. É, você acha que, depois dessa pandemia, que ainda não acabou, estamos, mas ainda bem que a gente está melhor já através das vacinas, Enfim, é, você acha que essa pandemia... A maioria das pessoas puderam notar que é muito importante a saúde mental até que ela venha primeiro, do que a saúde física? Porque depois as doenças vão para o físico, né? Você acha que há uma procura maior é, das pessoas por tratamentos como o seu, por exemplo, como o seu método diferenciado, essa preocupação maior com a saúde mental, é, enfim, com alternativas Aí né, outras coisas que as pessoas estão buscando para cuidar melhor da sua saúde? Você acha que a pandemia trouxe isso ou não? Sim, eu super considero, Marta, não só houve um aumento muito grande de procura, como de aceitação também. Porque anteriormente as pessoas queriam terapia e tinha que ser presencial, porque é como se a distância não funcionasse, né? Tem muita crença assim também embutida. Só que a pandemia nos trouxe qualidade de atendimento e a possibilidade de mostrar que o um online é tão eficaz quanto um presencial. As mesmas técnicas que eu aplico num presencial, eu aplico no online e tenho o mesmo resultado. Na verdade, digo mais, às vezes o online eu tenho um resultado ainda melhor, porque o ser humaninho está lá descansado na casa dele, fazendo uhum. terapia comigo. Diferente de uma pessoa que atravessou São Paulo inteiro, no meio do trânsito, com medo de voltar, de pagar a Zona Azul. Eu já tive cliente que teve que parar a sessão no meio porque lembrou que não acionou a Zona Azul. E aí, acabou com a sessão. Então, <risos> então eu digo, foi, foi uma crescente procura e foi muito interessante esse movimento que as pessoas se permitiram aceitar o que tinham. E ali... Foi, foi muito legal que eu consegui até montar a minha equipe, que era um sonho, né, para poder atender mais pessoas com maior qualidade. A sua equipe, todos trabalham com o seu método ou trabalham também com outras, outras técnicas? Todos trabalham com o meu método. Eu identifiquei que cada um dos profissionais que trabalham comigo tem um foco em algo. Então, assim, eu tenho uma profissional que é focada em crianças, com o meu método. Então eu tenho uma outra profissional que é focada em transtornos né, mais uhum. exagerados. Eu tenho uma outra profissional que é focada na espiritualidade. Então, se a pessoa percebe que o problema dela é espiritual, eu já mando para essa. Uhum. Então, assim, todos falam a mesma língua, mas cada um tem uma aptidão melhor para um determinado caminho. Quantas pessoas estão na sua equipe? Hoje eu tenho seis. Com você? Por enquanto, é comigo. Tem outras pessoas que eu acabo recomendando, às vezes faço indicações. Mas comigo, são seis pessoas. Sou responsável por seis cabecinhas. Olha que maravilha isso. E você também é, faz palestras é, dentro da PNL ou do seu método? Eu tenho muito. É, é através do meu método. Eu tenho algumas figurinhas da PNL desenvolvendo as palestras a maioria das palestras que me convidam para fazer é através da área da saúde então eu foco em alguma questão vou lá e palestra. Então, às vezes me convidam para falar sobre dinheiro através do método Marta Siqueira com reprogramação neurolinguística eu ensino as pessoas porque eu gosto muito da prática né Marta Para mim de teoria já basta o Google você entra lá, você aprende tudo no, né? Então, assim, eu chego, falo sobre e bora para a técnica de PNL. Uhum. Então, é o método Marta Siqueira especificamente desenhado para qualquer situação. Quando me convidam para fazer algo sobre relacionamento, eu vou lá e ministro. Agora mesmo, mês que vem, eu estarei em Santa Catarina para uhum. tratar questões de relacionamento e finanças. Relacionamentos amorosos ou qualquer tipo de relacionamento? Eu falo no geral e durante uhum. a palestra eu ensino. Ó, agora, para quem está solteiro e quer ter um bom relacionamento. Agora, para quem tem relacionamento amoroso e quer melhorar. Agora, problemas de relacionamento com mamãe, problemas de relacionamento com papai, problemas de relacionamento com os filhos. Entendi. Eu falo. E você também faz lives, né? Também? Live Continua semanal. fazendo? Continuo fazendo. Sempre tem live semanal. É que é sempre surpresa, né? Ah, é? Só é. quer dizer que você não avisa. Não aviso. Fico online na hora, o pessoal já vem correndo. Mas as lives ficam gravadas. Tem no meu no canal no YouTube e no Instagram. Tem nos dois perfis. YouTube e Instagram. Isso. Ok. E... Você, o seu método já está sendo é, aplicado em outros países também, França, Portugal, Estados Unidos, como que chegou lá? Então, são alunas queridíssimas, né? O pessoal, uh, como nós estamos aí presentes no online, foi isso que potencializou a viralização do método Marta Siqueira. A turma anterior que eu tive de PNL, chegamos a ter 33 pessoas, né? Tem outros países também, eu, que eu acabo esquecendo um pouco. Mas uhum. os alunos, eles já estão trabalhando nessa área através do método. Nós temos mentorias, nós temos acompanhamento, é bem bacana. De vez em quando eu entro nos grupos e falo, pessoal, quem quer fazer um bate-papo aqui comigo no Zoom? Eu, eu, eu. Aí gera um link lá e faço a mentoria com eles. Eu, eu gosto de ser assim, na hora, sabe? <risos> <risos> essa coisa do improviso né? você gosta é. um pouco de improviso isso é coisa de Marta o é improviso é. Um é coisa de Marta também é. É bem... Marta, a gente está chegando no final do programa eu conversaria com você aqui um mês direto porque oh. haja assunto né? conversa que é uh, o que o ser humano também esquece o diálogo, a conversa tem que ser todo dia, toda hora, e sobretudo, porque se nós não falarmos, as coisas ficam piores, não é mesmo? É isso é, mesmo. Marta? Eu, eu gostaria. Concordo. Eu gostaria que você até voltasse no Escrino da Cultura para a gente falar mais sobre esse órgão tão sensacional, sobre o nosso HD, que é o nosso cérebro. está <risos> convidada, a gente marca para você me falar um pouco mais dessa fantástica máquina que com nós temos, certeza que é tão bela tão maravilhosa tão perfeita né? e e eu queria agradecer mais uma vez a sua presença foi um, um, muito bom falar com você olhar para você e gostaria de conhecer pessoalmente que deve ser muito bom estar perto dessa energia tão boa que você <risos> passa parabenizá-la por todas essas, esses seus conhecimentos que você está adquirindo e que com certeza você ajuda muitas pessoas, que é para isso que a gente veio aqui no planeta, né? para cuidar do outro, para nos cuidar, porque estamos todos no mesmo barco, como eu disse, todos interligados aqui nesse planeta e em todo o universo. Não é isso? Exatamente, somos um. Somos um, é isso mesmo. Marta, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer tê-la aqui no Esquina da Cultura. As portas estão abertas para você no momento que você quiser, já está convidado para voltar, e mais uma vez, parabéns. Eu quero agradecer muito, muito, muito a sua produção, a sua equipe, você, sinceramente, com certeza eu vou aí te dar um abraço logo em breve. Opa. E antes disso, teremos sim outra entrevista, vou conversar direitinho com a equipe, e pode uhum. contar comigo, agradeço de coração, muitíssimo obrigada também pela confiança no meu trabalho. Mais uma vez, obrigada. Nós aqui do Esquina da Cultura agradecemos, da BCC Televisão, a sua presença. E um beijo no seu coração e vamos despedir, despedir de você, que esteve comigo novamente nesta terça-feira. Lembrando que terça-feira que vem a gente tem outro encontro. Mas antes, vamos chamar quem? Eu vou encerrar o Esquina da Cultura de hoje com a Ala, Milene Sintra, dando a dica de hoje sobre a espiritualidade que é um dos pilares de nós, seres humanos. Temos que cuidar também da nossa espiritualidade. Fiquem com a espiritualidade em foco. Um beijo no coração de vocês. E até terça-feira que vem, aqui, nessa esquina, onde tudo acontece. Tchau, um beijo, fui! Eu sou Melene Sintra, uma sacerdotisa transformando vidas. E no Espiritualidade em Foco de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre autoestima. <susurrei> Nós desenvolvemos a autoestima nós deixamos de ser refém do medo nossa vida para de acontecer num piloto automático de negação de rejeição a autoestima é a base da aceitação quando você se olha no espelho e vê o belo e gosta do que vê na verdade você não está falando de autoestima tudo isso é muito superficial porque nós não somos a nossa imagem nós não somos só o corpo físico, nós somos muito mais do que isso. Nós precisamos desenvolver é, a nossa aceitação e a nossa espiritualidade. Existem algumas dicas que eu vou lhe dar hoje para favorecer a sua autoestima. Então, cuide da sua alimentação, faça atividade física, limpe os ambientes que, onde você vive, a sua casa, o seu trabalho... Preocupe-se com esse bem-estar também, né? Filtre o seu pensamento, perceba quais são os pensamentos que permeiam o teu dia a dia. Você é mais pessimista? Você é mais otimista? Cuide disso, filtre estes pensamentos e ordene para que eles comecem a ser mais positivos na maioria das vezes, né? Procure também ter momentos de lazer e boas noites de sono. Trabalhe a sua espiritualidade através da meditação. Espiritualidade não precisa ter cunho religioso. Lembre-se que espiritualidade são caminhos onde você conecta o visível e o invisível. Lembre-se, é extremamente importante trabalhar a sua autoestima. Vai fazer você viver de uma maneira muito melhor e ter mais condições de se sentir uma pessoa feliz. Eu sou Milene Sintra, uma sacerdotisa transformando vidas.